E aí, gente profunda, eu já falei aqui em outros vídeos que toda planta, ela guarda um segredo dentro dela. Ela guarda algo oculto que só é revelado para as pessoas que conseguem se conectar com a energia delas. E a arruda, ela tem muitos segredos, ela tem muitos dons ocultos que você está prestes a descobrir nesse vídeo. Então fica comigo que eu já vou contar, tá bom? Solta a vinheta, pessoal! A ruda é uma planta muito conhecida no meio popular, né, na sabedoria popular, porque ela seca na presença de pessoas invejosas. Então isso é o que todo mundo acredita. Ah, foi uma pessoa invejosa na minha casa e a ruda secou. Chegou uma pessoa perto do meu pé de arruda e ele murchou abruptamente de uma hora para outra. E não é bem assim essa história. Eu vou explicar para vocês agora. Qual é esse fenômeno que faz a arruda secar? A arruda, ela trabalha na frequência dos desejos não realizados, na frequência das frustrações. Então, quem que tem todos os seus desejos realizados na vida? Quem que não tem alguma frustração? Então, a arruda, ela se desvitaliza quando as pessoas têm... Muitos desejos que não realizaram quando elas são frustradas com a vida. Ela dá uma murchada, ela vai se desvitalizando e muitas vezes ela morre. Uma arruda que fica num lugar onde circula muita gente, a tendência dela é morrer. E a arruda vai bem, fica bonita como essa daqui, quando as pessoas não têm uma grande quantidade de frustração e de desejos não realizados. Então, ela vai bem. Porque o que, que acontece? A planta, ela sempre troca energia na tentativa de equilibrar Uh, o ambiente e os humanos e, e os bichos, enfim, né, a vida que há naquele lugar. Então, a planta sempre vai tentar equilibrar e deixar as partículas positivas e negativas iguais para que exista um neutro. Se tem muita partícula negativa no ambiente, ela vai absorver. E absorvendo essas partículas negativas, ela vai se desvitalizar e vai morrer. isso funciona com todas as plantas. Só que na aftoenergética, cada planta atua numa frequência diferente. Então, por exemplo... Eu já falei aqui que o açafrão ele atua na frequência da verdade, então quando a pessoa mente ela vai contra a verdade e aí o açafrão se desvitaliza. O manjericão ele trabalha energia mental, se a pessoa está muito esgotada, se ela tá sem energia mental, o manjericão vai se desvitalizar. A malva trabalha na frequência das decisões, perto de pessoas indecisas a malva não vai bem. Então, a arruda é a questão dos desejos não realizados e das frustrações. Então, não significa que a pessoa tenha inveja de você, mas significa que ela não conseguiu realizar os projetos dela. E aí, por ela não conseguir realizá-la, se sente frustrada e a arruda acaba se desvitalizando, tá bom? É, vamos lá, então. O que, que a fitoenergética fala sobre a arruda, tá? Ela é um vegetal puro. Isso significa que ela atua num determinado chakra específico. E a Arruda é uma planta que atua no terceiro chakra, né? Manipura. E esse terceiro chakra, ele trabalha questões como raiva, medo, mágoa, tristeza, estresse, ansiedade, preocupação, fobias, pânicos. Então, ela pega um campo de energia que normalmente tá muito debilitado, porque alguma dessas coisas as pessoas vão ter, né? Quem é que nunca sentiu raiva? Quem é que nunca ficou triste? Quem é que não se sente desvitalizado ali na região do terceiro chakra? Então, chega uma pessoa com terceiro chakra, como eu digo, bichado, estragado, perto da ruda, o terceiro chakra né, puxa toda a energia da ruda para ele e ela acaba secando, porque ela não sabe dar limite. Ela se doa até morrer, se for preciso, porque ela entende que a missão dela é equilibrar um ambiente. Então, chega uma pessoa com um problema lá no terceiro chá, ela vai tentar equilibrar. É isso que ela faz, tá? Então, a ruda é um dos maiores termômetros de ambiente, pois a arruda, quando plantada, indica a qualidade da energia local, que pode ser medida pela vitalidade da planta. Ela não vai bem na presença de pessoas não realizadas ou frustradas. Já quando utilizada né, nos compostos fitoenergéticos, ela ajuda a liberar o choro reprimido e a tristeza interiorizada. Então, quando a pessoa está com um acúmulo de tristeza, né, choro reprimido, que ela não pôde chorar, que ela não pôde se sentir mal, a ruda ela vai fazer isso aflorar, né? isso sair para ser transmutado. Ela traz força para superar os desejos não realizados, elimina a frustração e o sentimento de fracasso. Ajuda a limpar traumas e insatisfações que tornam a pessoa amarga, reclamona e chata. Então, quando a pessoa é amarga, quando ela reclama muito, né? É porque ela não sente gratidão. E a falta de, de gratidão também seca a ruda. Pessoa chata, né? Pessoa que reclama muito, que não agradece por nada, que tá sempre reclamando. Se tá frio, ela reclama. Se tá calor, ela reclama. Se chove, ela reclama. Se tem sol, ela reclama. Aquelas pessoas que são viciadas em reclamar, também matam a pobrezinha da Arruda. Então, a Arruda escolheu uma missão meio complicada para ela né aqui na Terra, porque ela atua justamente num ponto que quase todos nós temos desequilíbrio. E por isso que ela muitas vezes seca né e não vai bem, porque ela trabalha na zona da reclamação, da tristeza, da frustração, dos desejos não realizados. Então, ela escolheu, né, minha amiga, você escolheu uma missão meio complicadinha aqui na Terra. Mas a gente tá aqui para te ajudar, tá? Fica tranquila que a gente vai te dar uma força, principalmente a fitoenergética, porque ela te reconhece como um ser de luz, como um ser da natureza. Não sei se vocês são doidos como eu, assim, que conversa com planta, mas faz bem tanto para você quanto a planta, né? Trocar essa energia, conversar com ela, tá bom? Então esse é o poder oculto da Arruda. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que você assine aqui o nosso canal do YouTube, que você se inscreva. Porque a fitoenergética, ela precisa ser disseminada pelo mundo. Ela precisa ser levada ao conhecimento das pessoas. Porque de uma forma muito simples, com plantas muito simples e com um custo praticamente zero, a fitoenergética ajuda a equilibrar, a trazer mais saúde, mais felicidade para a sua vida. Tá bom? Um grande beijo para você, muita luz e até o próximo vídeo.